No vídeo de hoje, você vai entender o erro mais comum que as pessoas cometem quando elas vão fazer o destrague. Olá, eu sou a Marcela Damaso. Se você ainda não me segue nas redes sociais, é muito fácil. Está no Facebook, no Pinterest e também no Instagram, com @marceladamaso. Marcela Damaso. E antes de mais nada, deixa um like aqui no vídeo porque eu tenho certeza que você vai gostar aproveita e se inscreve também, ativa o sininho para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um vídeo. Vamos começar, então, dizendo o que é o destralho. O destralho nada mais é do que você tirar do seu guarda-roupa, que a gente está falando de, de roupa, mas pode ser na casa também. Você vai tirar tudo que é excesso, daquilo que ficou lá, que as pessoas chamam de tralha. Eu não gosto muito de chamar de tralha, porque, afinal de contas, foi alguma coisa que eu usei, que eu gostei. Enfim, mas se eu tenho uma saia que eu não uso há anos, para que que eu vou mantê-la no meu guarda-roupa? Então, eu tiro. Esse é o destralho. Tirar todo o excesso, ficar só com o essencial, só com aquilo que tem o teu, as tuas características, os teus, o teu gosto, uh, o teu estilo pessoal. E o problema é que, assim, né? o guarda-roupa da pessoa está lá, cheio, lotado de roupa, de calçado, de sapato, de bolsa, de bijuteria, óculos, tá assim aquele caos. E aí a pessoa nunca sabe aquele nunca tenho o que vestir? O armário tá lotado, mas a pessoa nunca tem o que vestir? É isso que acontece. E aí você não tem mesmo o que vestir, o que usar, porque ou porque nada combina com nada. Ou porque está tão bagunçado que você nem sabe o que tem. Às vezes fica no fundo da gaveta, no fundo do armário. Cabide. A pessoa pega um cabide e coloca 500 mil roupas ali. Então, você nunca sabe. Você não tem uma visão clara do seu armário. Aí você tem a brilhante ideia de fazer o quê? Organizar. E aí, você lembra do destralhe? E vai tirar tudo quanto é roupa do seu armário. Nada mais certo, né? Errado. Aí a pessoa se dá conta que ela quer virar minimalista. E aí complica um pouquinho as coisas. Se você procurar alguns sites minimalistas, você vai ver que muitos deles tiram muitas coisas porque isso condiz com o estilo de vida de cada um deles. Se isso não condiz com o teu estilo de vida, para que você vai ter? Uma calça jeans, só uma camiseta, duas camisetas, um tênis e uma bolsa. Se você é uma pessoa que gosta de moda, gosta de, de seguir tendência, não tem problema nenhum em seguir tendência, desde que ela esteja no teu estilo. Então, não vai fazer muito sentido você tirar tudo fora, jogar tudo fora. Eu falo isso porque eu já fiz. E eu senti falta de muita coisa. Na época, eu vendi algumas peças, doei, eu fiquei sentindo falta daquilo porque aquelas roupas, aqueles sapatos faziam parte do meu estilo. Eu gostava, eu não precisava ter um sapato preto de verniz. Eu sou uma pessoa que gosta de sapato de verniz. Eu poderia ficar com os dois porque eu usava os dois. Então você imagina que você está fazendo um grande benefício quando na verdade você só vai ter mais dor de cabeça, vai ficar irritada e aí, vira aquele ciclo vicioso, você começa a comprar errado novamente. Então, Marcelo, o que, que eu preciso fazer para não ter que comprar roupa novamente, comprar tudo errado, lotar meu guarda-roupa e ficar super desorganizado? Bom, como algumas de vocês já sabem, eu sou formada em moda, sempre gostei de moda, roupas legais, combinações diferentes. E aí, eu me vi reduzida a algumas peças branco pet cinza, listrado, e eu usei isso por muitos anos. Porque eu acreditava que era mais fácil. Ponto. E aí teve uma época que eu fiquei totalmente colorida. Falei, não, eu preciso, né, aquela coisa do, de todo mundo falar Ah, mas você fica bom de amarelo. Ah, mas você fica bem de verde. Por que você não põe uma estampa colorida? E aí eu, sem meu autoconhecimento, fui atrás dessas pessoas. Pois bem, comprei uma porrada de roupa colorida. Então, ao invés tinha sempre né, o preto e um rosa. Eu comprava o rosa. Aí tinha preto e verde. Eu comprava o verde. E aí meu guarda-roupa foi virando uma salada, mas assim uma salada que eu não tinha nada que combinasse. E aí quando eu me conheci e me vi num mundo de estampa e cores, eu não entendi nada. Eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Essa roupa não me representa, porque ela ficava sempre no fundo. Então, eu tirei tudo. E aí, eu acabei tirando também as peças que eram básicas. Porque, ai, na época, eu tinha aquela ideia de que né, costura de moda tem que ser super fashion, tem que usar muita coisa tal. E o que é uma bela de uma mentira. A gente usa o que a gente quer, o que a gente gosta e o que faz bem pra gente. E aí, a bonita aqui, foi pro Pinterest... Peguei uma lista pronta, né? Ah, tem que ter tantos isso, tantos aquilo. Não, segui né? muito bem essa lista, mas acabei me ferrando porque eu tirei muita coisa. Desde então, eu procurei um jeito, uma forma de não tirar tudo o que eu tenho, de ficar sem roupa, sem sapato, sendo que eu já estou usando. Os essencialistas são basicamente assim, eles têm o essencial, aquilo que eles usam. Eu não preciso ter 50 calça jeans. No meu caso, eu não preciso ter 50 calça jeans. Porque eu sei quais as que eu vou usar bem. E eu não preciso ter várias de, do mesma modelagem, da mesma lavagem, sabe? Do mesmo estilo. Então, o que, que eu faço? Eu reduzo. Eu acho que o grande lance é esse. Não é você tirar, né? Destralhar, de tirar tudo que você tem. É você realmente manter... O que é essencial que você usa no seu dia-a-dia. Uh, quando você vai para uma festa, você usa aquele vestido. Você não é uma pessoa que gosta muito de cores como eu. Não precisa manter só porque alguém falou que você fica bem de amarelo. E o ponto principal aqui, que eu acho que... Eu creio que todo mundo deveria fazer, fazer um planejamento antes... É fazer um planejamento antes de tirar as suas roupas. Vai por mim. Não vá ter dor de cabeça depois. Você fica frustrada. Você fica chateada. Achando que é a pior pessoa do mundo. Que não sabe nada de moda. Que não consegue comprar direito. Que toda vez compra errado. Só porque você, por muitas vezes, não fez um planejamento. Não adianta reduzir a quantidade de roupas se você não sabe quais as roupas fazem teu estilo. Quais delas fazem, qual delas vai fazer teu lifestyle. Não adianta só reduzir. Não adianta só tirar e ficar, nossa, agora eu tenho um armário. Eu vejo muita gente fazendo isso, ah, com 60 peças, com 50 peças. Eu nem sei a quantidade de peças que eu tenho no meu armário. Não faço a menor ideia. Porque aquilo que tá lá é o que eu uso. Então não me importa se eu tenho 10, 20, 30, 40 ou 50. Não gosto de fazer tour também, porque as pessoas... Tem gente que acha que é muita roupa, tem gente que acha que é pouca roupa. E aquilo é o que me cabe, aquilo é o essencial para mim. Não posso ficar sem. A partir do momento que eu não estou usando mais, aí sim. Aí eu tiro. Mas nunca para reduzir o tamanho do teu guarda-roupa. Agora me responde uma coisa. Por que você quer destralhar? Qual o teu motivo? Qual a tua, a tua finalidade em tirar as peças do seu armário? Reduzir teu guarda-roupa? Não sei. O que isso vai te trazer de bom? Que às vezes isso é bom para uma pessoa, às vezes não é bom para outra. Ou você não entendeu ainda a lógica de como funcionam as peças essenciais. Você ainda não sabe como comprar direito. Você não sabe o teu estilo. Tudo isso são coisas... Que implicam, sim. Então, por que, que você quer destralhar? Só porque está na moda? Porque é legal? E aí, assim, eu vou listar algum, alguns dos motivos, tá? Se você tiver outro, não tem problema nenhum. Para que você faça o destralhe com planejamento antes. Se você quer diminuir o número de peças, eu, eu sei que está controverso, que eu acabei de falar que não é só reduzir. Mas imagina assim, você vai mudar para um local... Que é menor e que você vai ter que dividir o teu armário com alguém. Dá para você levar tudo aquilo? Aquele, aquele guarda-roupa lotado você consegue? Não. Então você vai precisar reduzir. Vai mudar. Eu, aconteceu isso comigo. Eu mudei e não tinha meu closet bonitinho, grande. Tem que reduzir. Não tem o que fazer. A não ser que você coloque em caixas, mas aí não faz sentido algum, né? Já que você não vai ver essas peças e não vai usar. Outro motivo. Essas roupas fazem parte do teu estilo de vida? Ou não faz sentido algum ter aquela saia preta longa, ou aquela sapatilha de bico redondo, ou uma calça jeans? Aquilo não faz mais parte. Ou você tem aquele monte de tênis de, de academia e você não vai mais para academia, você não usa aquilo. Para que você tem vários? Então, você reduz e tira tudo aquilo que não faz parte do teu, uh, do teu estilo de vida mais. Fez em algum momento. Eu acho interessante, principalmente porque eu sou da década de 80, então eu lembro daquele, do, do que as mulheres usavam, né? o tipo de cabelo. E eu vejo que muitas trazem isso, sabe? Pros, né, trouxeram para os anos 90, 2000, 2010, 2020, continua com o mesmo look. É a mesma calça jeans. E agora está na moda usar mom jeans, várias calças é, mais soltinhas, mais largas. Só que a pessoa parou no tempo. Ela usou tudo, ela usou exatamente a mesma calça durante todo esse período. Ela trouxe alguma coisa da vida dela que foi muito bom. E simplesmente falou, vou usar, porque isso me faz bem. E usou a vida inteira. Essa pessoa não usou se conhecer, ela não olhou para o guarda-roupa, ela não, nunca fez um destralhe. E Malema conhece teu estilo. Não dá para falar que é um estilo retrô. Então, quando não faz mais parte, você mudou, você casou, você está fazendo faculdade, você está fazendo um intercâmbio... Ou você mudou de emprego, foi promovida, mudou mesmo o lifestyle, foi morar na praia, foi... Não tenho o porquê de você manter as mesmas roupas que você mantinha quando você estava na cidade, quando a vida era mais agitada, não sei, que era mais urbana, certo? Então, a gente vai adaptando isso. E sem planejamento, eu repito, vai dar ruim. Uma coisa, um motivo que esse eu acho que vale para, Eu não gosto de generalizar, mas eu acho que esse vale para todo mundo. Quando você quer otimizar teu tempo. Quando você tem um guarda-roupa mais enxuto. E e ele se coordena as peças, se coordenam. O tempo que você gasta para se arrumar é muito menor do que uma pessoa que tem muita roupa, e eu expliquei o porquê, né, no começo do vídeo. Ninguém, ninguém quer Chegar atrasada no trabalho porque não conseguiu arrumar uma roupa legal. Ou pior, ir com qualquer roupa porque não achou. E assim, às vezes a pessoa até tem roupa legal, mas nem lembra onde está. Ou está tudo amassado, sabe? Aí, ah, não vou passar roupa. Ah, não vou arrumar. Aí a pessoa fala: ah, eu vou com essa calça jeans mesmo. ai não quero ter trabalho. Mas você não precisa ter trabalho. Eu vivo falando, eu vivo falando aqui. De, de organização, de armário, de você otimizar. Que é exatamente para isso. Se eu tô com muita pressa e eu preciso, tô com uma, sei lá, com uma calça, uma camisa, são peças uh, essenciais para mim. E eu, bom, eu sinto frio pra caramba, né? Então, eu vou pegar uma blusa, eu já sei qual blusa combina com aquela calça, que combina com aquela camisa, que tá combinando. Então, não é nem combinar, né? Coordena Tudo. Isso é legal porque você nem pensa. Esses dias eu saí, eu nem lembro onde que eu estava eu indo, e aí aquela correria né, de pegar máscara, álcool em gel, e aí falei, nossa, eu acho que vai esfriar. Voltei, peguei uma blusa, acabou. Simples assim, nem olhei no espelho. Quando eu saí, falei, nossa, eu nem olhei no espelho. Mas eu fiz assim, falei, é, mas não preciso olhar no espelho, eu sei o que está combinando. Acabou, é isso. Eu achei engraçado o fato de eu não precisar olhar no espelho e ficar vendo se está certo, se está bonito, se está... Porque é aquilo que eu uso. E ela coordena com várias outras peças. Então, nosso próximo motivo é descomplique os seus looks com peças-chave. A peça-chave que é para você. Não a do Pinterest. Repito, não é de nenhuma lista. Por quê? O que é essencial para você não é essencial para mim. A gente pode ter estilos de vida completamente diferente. Estilo pessoal completamente diferente. Então, uma camisa branca, pra mim, faz muito sentido. Pra você, não. A minha cunhada é assim. Ela não usa camisa. Não faz o menor sentido pra ela. E eu tô quase sempre de camisa. Porque eu adoro camisa e faz sentido pra mim. Então, você vai começar a definir quais são suas peças-chave. E tem vídeo aqui também falando disso. Então, pra fechar... Você tem que ter um motivo para fazer a destralhe, para você não fazer errado. Né? E esse é um erro clássico. Quando não planeja, dá ruim. Então, senta assim um dia, toma um café, um vinho... Por, quê? Por quê que eu quero isso? Para que que eu quero isso? Faz sentido para mim? Eu quero ser uma pessoa minimalista que tem só duas camisetas, uma calça jeans e um tênis? Ou não, eu preciso das minhas roupas estampadas, eu preciso descobrir o meu estilo. E também não adianta nada você jogar sem descobrir estilo. Tem todo um processo. Mas esse é o erro mais comum, quando as pessoas vão destralhar. Então, conheça o teu motivo, se conheça, conheça o teu estilo pessoal. Uh, entenda o teu estilo de vida, que vai ficar muito mais fácil você fazer um planejamento. Sabe, sentar de verdade e planejar. Não simplesmente começar tirando, ai, ah, não sei se eu gosto, ai, ah, essa aqui eu usei há muito tempo, ai, ah, tá parada aqui, eu vou tirar. Tem várias peças que, às vezes, fica uh, um tempo no meu guarda-roupa que eu não uso, e não é porque eu não goste, é porque, às vezes, eu tô... Eu tenho dessa, de ficar meio fissurada com uma roupa. E aí, eu gosto de usar muito aquela roupa. Mas não que aquilo não vá me fazer feliz depois. Eu também gosto daquilo. Então, é isso. Tem que saber o teu estilo de vida e o teu estilo pessoal. Não faça destralhe sem um planejamento. Se você gostou desse vídeo, me ajuda enviando para alguém que precisa, para alguém que já passou por isso, ou para alguém que está pensando nisso. Vai me ajudar bastante a melhorar o canal e chegar em mais mulheres que têm esse tipo de problema. Eu fico por aqui. Mas a gente se vê na próxima.